Oh, um pedacinho de mim. um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento. Não é coisa de mão, raiva passageira. A minha que dá e passa feito brincadeira. O amor deixa marca e não dá pra parar. Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão, Desejos pegando fogo Sem saber liberar e o que fazer Não encontro uma palavra só para te dizer Ah, se eu fosse você, amor, eu voltava pra uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor A hora em que você chegar e De uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor A hora em que você chegar Eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee,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 E você chegar Para amar É aqui no Abóbora Beleza? Muito obrigado, tudo bem, né?